Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Pseu Tecno E sim, esse vídeo é um vídeo atípico, né? Normalmente eu gravo os vídeos no, no estúdio, né? Hoje eu tô, eu tô dentro do carro aqui indo para os Correios Postar de volta uma encomenda que eu comprei E que não tô satisfeito, deu problema no, no, no equipamento Mas esse vídeo pode servir pra você como um vídeo salva-vida, tá legal? Pra você que tá pensando em comprar um microfone de lapela aí e de repente tá optando pelo mais barato, né, pelo pelo mais em conta, pelo melhor custo-benefício. Pode ser que o tiro saia pela culatra, né? Que o barato venha a sair caro, como foi no meu caso aí. E ainda bem que eu comprei essa porcaria desse microfone para fazer o unbox e um review aqui, para poder ajudar pessoas aí que compram esse microfone aqui pensando que estão fazendo uma coisa boa, tá? Mas não é esse aqui, não. Tá, esse aqui é perfeito. Eu não tenho nada para falar disso aqui. Esse aqui é sensacional. Esse que eu tô usando aqui é um Boya M1, tá? Ele é um microfone profissional. Gastei uma prata nesse aqui. Esse aqui tá saindo em média 120-130 reais e compensa muito, tá? Compensa muito. Agora, esse que eu comprei aqui que eu vou lá devolver agora, tá? Esse aqui é o Lavalier Lava JH043. É, Cara... Decepção, decepção total. No dia que eu fiz o unboxing dele, né, fiz o review dele também, testando o microfone, ele apareceu bonitinho, o som apareceu pior que esse aqui que eu tô usando, com certeza. Pelo valor desse aqui, eu paguei, nem lembro mais, foi entre 20 e 30 reais nesse microfone aqui. Às vezes a gente fala assim, poxa, 20 reais, 30 reais, baratinho, né, 15 reais, baratinho, vou comprar. Só que aí tá jogando fora seu dinheiro, cara. Porque, porra, às vezes você compra esse microfone aqui lá a intenção é de estar tá fazendo uma coisa boa. Porque, de repente, você tá duro, tá sem dinheiro, quer comprar alguma coisa pra você iniciar algum projeto, algum canal no YouTube, gravar algum áudio dublando algum tipo de livro, enfim. Só que aí você se frustra. Porque compra um troço desse aqui que é baratinho e você acaba aí tomando na cabeça, né? Então, esse vídeo aqui é uma nota... Não vou dizer que eu um repúdio, porque eu não tô chateado, não tô, não tô puto nem chateado com pela qualidade péssima do microfone, porque eu sabia que ele não era de boa qualidade. Eu comprei justamente para poder fazer o um review e ver como é que era. No vídeo, quando eu gravei, que eu testei no, micro, no, no celular, funcionou, mas depois começou a chiar, chiar, chiar, chiar, chiar. Daí eu parei, testei ele depois no computador e aí mesmo jeito. Funcionou legal durante alguns minutos, né? Depois começou a chiar, chiar, chiar. Daí eu testei na câmera, na Canon, coloquei o, o adaptador, coloquei lá bonitinho, começou a chiar, chiar de novo. E aí, por fim, testei no Android, que é o cabo dele, como você pode ver, olha lá, o cabo dele é P2. Ó. Do, do iPhone é aquele cabo mais retinho, né? Que acho que é o tipo C, uma coisa assim. Do mesmo jeito começou a chiar, chiar, chiar, chiar. E aí eu falei, pô, será que é o meu que tá ruim ou ele já é assim? Eu pesquisei um monte de vídeo no YouTube e muita gente falando mal desse microfone aqui. Algumas pessoas até indicando ele. Então eu achei interessante trazer esse vídeo pra vocês aqui pra não comprar essa bosta aqui, tá? Não compensa, não compensa você gastar 30 reais aí. Parece que os fabricantes lá na China, não sei aonde, já fabricou pensando, pô, vou fabricar esse microfone aqui só pra poder quebrar e a pessoa ter que comprar outro. Ou então pessoa comprar uma coisa que não vai funcionar. Parece que isso aqui é o resto do resto de outros microfones de lapela bom, né? <risos> só pra você ter ideia, só que eu aproveitei esse microfone aqui, não foi nem o cabo dele, que o cabo você coloca no iPhone, né? Aí você tem a entradinha aqui pra carregar e aqui pra, pra colocar o microfone. Até o cabo é ruim. Porcaria. Se não for o cabo mesmo que é adaptador mesmo pra Apple, não funciona. Esses cabos que você encontra aí... Em loja de informática aí Muitos deles não funcionam, tá? Eu te afirmo isso porque eu já comprei Dezenas de cabos igual, igual esse aqui E não funciona Não funciona, tá? Então, às vezes compensa você pagar um pouco mais caro Num cabo desse aqui Feito pra Apple mesmo Se bobear, pague aí 50, 100 reais num cabo Desse aqui, parece besteira, né? Se você quiser, de repente, aí usar um adaptador Pro seu iPhone Mas não compra essa besteira não, cara Porque às vezes 15, 20 reais nessa porra que você paga aqui não vai te ajudar em nada, entendeu? A pessoa já fala assim, ó, pode comprar, mas se der defeito, você pode vir trocar, porque ele sabe que vai dar defeito, entendeu? Então esse vídeo aqui é um vídeo aí, explanação da real mesmo, o meu canal é pra isso mesmo, é pra opinião, é pra falar a verdade, e é isso mesmo, tá? Então isso aqui, esquece isso, porcaria, tá? Se for comprando aquele ali, compra um, um cabo que vale a pena, pode ser mais caro, mas pague, tá? E tá aqui o Lavaier... JH043, é, essa porcaria aqui, esse microfone, eu só, eu só aproveitei a, a esponjinha dele, a espuminha dele, né? Mas o restante, dá nada. Aqui tinha um suportezinho que eu só segurei assim, já soltou, já quebrou na minha mão. Então tá aqui, não funciona, só pra você ter ideia, não funciona. Eu até faria o esforço de tirar o boia que eu tô usando aqui pra colocar ele aqui, mas eu só ia perder tempo porque não funciona de verdade, tá? Então, isso aí tá, você que tá querendo comprar um microfone de lapela aí e vai comprar esse aqui, esse aqui ou então algum outro na faixa de 30, 20, 50 reais, não compra não, brother, não compra não, que você vai esquentar a cabeça, essa porra vai falhar com você, tu vai ficar puto, vai se, vai, vai, vai se entristecer, entendeu? Mas eu preferi levar essa, essa desvantagem, né? Praticamente em comprar essa porcaria aqui para fazer o um review aqui no canal para livrar você aí de comprar isso aqui E ficar bolado aí E torrar seu dinheiro com uma coisa que não funciona Aí ter que comprar um outro, ficar triste e tal Atrapalhar seu projeto Entendeu? Então é isso aí Minha opinião sobre o microfone Lava é JH43 Após o unboxing e o review dele Hoje, dia 16 de maio de 2022 não compensa comprar isso aqui, tá? Não compensa. E se você for ver aqui, ó, na caixinha dele, você até se impressiona. Pô, microfone aparentemente é bom, né? Legal. Você vê aqui, ó, é superb sound for áudio, né? Para vídeo gravação. Você, pô, quero ser youtuber, né? E tal, e aí compra essa porcaria aqui. Você olha aqui, ó, hi-fi voice, clear sound quality, é, é, é, redução de, de ruídos, né? Aí tu olha aqui. Atrás, ó, é, condensador multidirecional de som. Aí você, caraca, né? Aí conectou 3.5, né? Aí você, você olha você e se, se encanta pelo microfone. Realmente é bonitinho. Realmente é bonitinho. Só que a gente não compra beleza. A gente compra qualidade. Se você quer comprar beleza, então você tá no caminho errado, tá? Então é isso. Segue minha opinião aí sobre o microfone Lava Air JH43. Não compensa. Não gaste seu rico dinheirinho com essa bosta aqui, beleza? Então, é isso aí, tá? Então, se você clicou nesse vídeo aqui, achando que eu fosse falar bem desse microfone aqui, você se enganou feio, mas calma, tá? Não se desespere, calma o coração. Se você tá, tá buscando um microfone bom de lapela para você começar um projeto, é, dublar é, vídeos, ler livros, gravando, virar YouTube, não sei o que você vai fazer com o seu microfone, mas quer comprar um microfone bom de lapela, eu te recomendo ou Sony... Tá? que tem que é multidirecional nas duas pontas, muito bom, está na faixa aí de R$150, 170 reais. Até, até um pouco mais caro de repente, mas compensa comprar algo de qualidade, se você quiser comprar um pouco mais barato, mas também com uma qualidade excelente, recomendo também esse meu aqui, que é o Boya, Boya M1, tá? que é esse aqui, eu vou deixar o link dos dois na descrição aqui, se você quiser conhecer o, tanto o Boya quanto o Sony, está aqui embaixo na descrição, só você clicar ali, e pode seguir a recomendação que compensa, beleza? Agora, fuja de coisinha barata como essa aqui, porque você só vai se decepcionar e jogar seu dinheiro fora. Beleza? Então, tamo junto mais uma vez. Um beijo no coração, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.